Sou contador e vou doar meus serviços de contabilidade ao partido. A senhora acha que isso pode dar problema para mim? Já ouvi falar em representações, quebra de sigilo, fiscal, bancário, análise de evolução patrimonial desses profissionais. Sim, acredito que um dia você pode ter problema. O CFC já proibiu isso? Não. CFC não proíbe, mas o Ministério Público, uma boa parte dos promotores eleitorais consideram que há aí algum indício de troca de favor ou de vantagem na troca de serviços gratuitos de contadores a partidos políticos. Desde setembro de 2016, a OAB Nacional proibiu essas doações dos serviços jurídicos, tanto a partidos quanto a candidatos, lá no seu Código de Ética. O CFC ainda não fez isso, mas um dia vai fazer. Com fé em Deus. Agora, Ministério Público não está dando mole. Está trabalhando brilhantemente aí. Agora, você pode, se você está realmente doando o seu serviço por simpatia, e depois, se houver algum questionamento, você realmente demonstrar, comprovar que você não teve evoluções patrimoniais depois que você começou a doar serviços para candidatos, que você não teve empregos ou é, algum benefício na prefeitura, algum cargo. Se você não tem nada disso, não tem com o que se preocupar. Você pode doar o seu serviço normalmente.